Fala pessoal, Rafael Floreste aqui da Brasil Pieces e se você está querendo saber tudo sobre bioflocos fica aí, fica ligado que a gente já vai te explicar e com o conhecimento de quem realmente entende, com um técnico formado, certo? Com uma empresa com mais de 600 projetos no Brasil e muitos projetos internacionais fica aí, curte nosso canal, se inscreve que já já a gente vai falar sobre isso Vamos começar o nosso vídeo aqui. Você que tá no. É, antes de tudo, se inscreve aí no nosso canal. É, segue a gente no Instagram, no Facebook, no TikTok. E você aí que já vou postar esse vídeo previamente no Instagram, eu tô aqui em Itajaí, em Santa Catarina, numa reforma de projeto da concorrência. E a gente vai falar um pouquinho sobre Bioflocos, né? Hoje é dia 19 é, de setembro de 2021 e eu estou aqui já entregando o projeto que já está rodando, certo? Bem, gente, hoje a gente gravou dois vídeos sobre bioflocos alguns anos atrás, certo? Mas um eu estava num projeto rodando, o outro eu estava instalando um projeto. Para quem conhece a nossa, não conhece a nossa empresa né, e não me conhece, eu sou o Rafael Forest, sócio-diretor da Brasil Pices, zootecnista e pós-graduado em gestão empresarial, é, diretor do grupo Brasil Pisces, né, que é composto pela Brasil Pisces, produtora de... É, importadora de equipamentos, fabricante de estruturas, né, e também diretor da Vigor Peixes, produtora de alevinos de tilápia, lambari, tambaqui, pacu, pintado. Então, vocês estão em boas mãos aí, né, eu sempre falo para vocês, é, pesquise um pouco sobre a pessoa que apresenta as coisas para vocês, porque tem muito enroleiro aí no mercado, e hoje a gente vai, falar, vai seguir um pouquinho aqui o dia a dia de um projeto de bioflocos Enquanto eu explico para vocês o que é e como funciona Bem, a... aqui né, vocês veem atrás de mim os tanques elevados de bioflocos para tilápia tá? Aqui a gente vai apresentar o sisteminha para vocês é, Hoje eu estou sozinho aqui, então tá um pouquinho ruim para gravar Então aqui a gente está produzindo bioflocos para tilápia nesse primeiro ciclo, iniciando com 35 kg por metro, cubo pra, metro cúbico para ir posteriormente subindo essa lutação, ok? Bem, e você que conhece esse tipo de projeto, comprou com esse concorrente a nossa vida é reformar esse tipo de projeto para vocês, tá bom? Ah, vamos lá, ah, primeiro de tudo, eu vou começar dando a ração aqui porque já são 8h20, eu tinha que ter dado a ração às 8h só que eu estava preparando as coisas para vocês eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo só para virar, para eu me ajeitar aqui com as coisas que estão na minha mão. Então, gente, vamos começar o nosso dia aqui. Primeiro de tudo, o que é o Bioflocos, tá? O Bioflocos nada mais é que um sistema que utiliza partículas em suspensão. Eu vou virar a câmera aqui. Partículas em suspensão como a mídia biológica. Então essas partículas aqui que estão em suspensão, elas vão ser a área, a o a vão ser um material que vai proporcionar a área de superfície para as bactérias da do ciclo do nitrogênio, né? A nitrobacter, a nitrobacter, a nitrosomonas. Então essas essas bactérias elas vão estar presentes aqui. No bioflocos, é onde ela vai se fixar para fazer a filtragem química da sua água, certo? Então você vai retirar a amônia pela nitrosomona e o nitrito pela nitrobacter. Então vai, é, essas partículas vão ser a casa da bactéria para elas trabalharem, e filtrarem, retirarem esses dois materiais que são muito tóxicos para o seu peixe, para o seu camarão, tá? Ah, ah, Rafael. Então, diferente do sistema de biofiltragem, o bioflocos vai. Não existe filtro. Vai economizar espaço. Economiza muito espaço, tá, gente? Só que tudo tem seu preço, tá? Então, vamos lá. Ah, dentro de um sistema de biofiltragem, a gente trabalha com mídias profissionais fabricadas para isso, para ficarem é, com as bactérias inoculadas nela. No sistema de bioflocos a gente abre mão desse material fabricado pelo homem para entrar com a própria natureza, certo? Então você tem uma dificuldade de manter as bactérias vivas e em quantidade apropriada, certo? Para um tratamento físico, é, perdão, um tratamento químico rápido e prático. Então como você tem menos área de superfície dentro do seu tanque, você precisa forçar essa bactéria a trabalhar rápido, tá? Então, como que você faz essa bactéria trabalhar mais rápido? Através do fornecimento de carbono, certo? Que pode ser através do melaço, através do açúcar, que é o nosso caso aqui desse projeto, a gente utiliza o açúcar, que usa muito menos material e é mais fácil de ser encontrado, certo? e eu tô só esperando aqui, ó, decantar o nosso floco para vocês verem a vida que existe dentro do floco, né? Então, coisa número um, né? Informação número um: a filtragem química é através do floco que é a sujeira em suspensão que você vai utilizar essa sujeira como material para proporcionar área de superfície pro para as bactérias, certo? Só que aí existe um probleminha: a sujeira, ela gera amônia e nitrito como grande maioria como a grande maioria das pessoas já sabe certo então você utiliza esse material que gera amônia né como casa para bactéria que vai é, eliminar essa amônia eliminar esse nitrito então aí já existe uma disparidade é, de interesses né vamos dizer assim então isso dificulta muito o manejo da pessoa que está trabalhando. Por isso que você não vê muito a Brasil Pisces falar sobre bioflocos, porque é um sistema que eu, particularmente, não gosto de vender para vocês, não gosto de fornecer, certo? Porque exige grande conhecimento, exige grande cuidado e atenção do produtor. Então, sua rotina, né? Entendido isso, sua rotina vai ser a seguinte: todo dia de manhã, de tarde e de noite, fazer análise de pH oxigênio, amônia e nitrito. Para que isso? Para você saber se sua água está precisando de correções, ok? Bem, vamos lá. Ah, é, dito isso, eu vou fornecer a ração aqui rapidinho, que eu já tô atrasado no fornecimento, e vou gravar para vocês. Ah, uma coisinha. A transparência da água, ela é bem baixa. Então, os animais geralmente eles demoram um pouco para se acostumar. Tá vendo? Ó, tem dois dedos de transparência. Ó. Você nem vê o meu segundo dedo aqui, ó. Certo? Então, os animais, eles demoram um pouquinho para se acostumar a se alimentar nesse tipo de sistema. Então eu vou fornecer aqui, ó, os nossos peixes, eles chegaram antes de ontem. Né? A gente demorou umas quatro horas para conseguir colocar eles nos tanques de viagem e correção de amônia, né? O nosso cliente ele jogou um pouquinho de matéria orgânica a mais do que deveria. A amônia foi para 6.5. A gente demorou bastante tempo para conseguir corrigir isso antes de colocar os peixes. E eu vou fornecer aqui a ração rapidinho. A gente ainda está fornecendo 140 gramas de ração por tanque. Então vocês veem... Ó, que diferente de um sistema de biofiltragem, a ração os peixes têm um pouco de dificuldade no começo para se adaptar com a alimentação, né? Mas provavelmente semana que vem, né? Segunda, lá para quarta-feira os peixinhos já estejam mais espertos. Bem. Vocês vão me perguntar também... Ah, Rafael, por que está que com bastante espuma o seu tanque? A gente colocou sal na água... né? Eu gosto de trabalhar com sal na água na hora de receber os peixes. E é por isso que ela está espumando, que a gente colocou sal... Por quê? Diferente de um sistema de biofiltragem, um sistema de bioflocos, você não pode utilizar de antibióticos. Né? Porque quando no sistema de, de biofiltragem que a gente vende, geralmente, a gente entra com antibiótico na ração e na água quando os animais chegam para a gente. Então aqui a gente trata isso no sal para evitar as doenças quando os animais se chegam do transporte. Beleza, gente? Esse vídeo aqui a gente vai separar em algumas etapas para não ficar muito longo. Então, ração fornecida. Tem esses detalhezinhos aí, que é o segundo detalhe. A aclimatação dos peixes, você tem que tomar muito cuidado quando seu peixe chega, porque a água tem que estar perfeita, certo? Com amônia próximo a zero, o pH controlado, ok? Então aqui a gente entrou com a adição... De, é, de melaço e bactérias para reduzir a amônia que estava 6.5 é, a gente conseguiu baixar ela para 0 em coisas de 8 horas ok bem, é, a gente entrou com o ácido para baixar um pouquinho o pH que ela estava próximo de 7.4 a gente conseguiu baixar ela para é, 7 perdão, com a adição de ácidos e agora eu vou explicar um pouquinho sobre a vida no floco Bem, vocês vão ver aqui, ó. eu vou até colocar outro vídeo, porque vai demorar um pouquinho para a gente focar. Vocês vão ver que dentro do floco, existe muita, muita vida. Eu vou pôr outro vídeo para vocês enxergarem melhor. E vou manter o áudio, tá? Então, dentro do floco tem muita vida. Isso ajuda na saúde, principalmente de larvas de peixes, alevinos de peixes, larvas de camarão, tá? Na fase inicial, pois você tem bastante presença de zooplâncton, fitoplâncton, né? E outras, outros tipos de vida microbiana. Então, isso aí vai ajudar bastante na alimentar, tá? Na conversão alimentar da sua larva, do seu alevino, só que... Né? essa conversão alimentar ela não se mantém para peixes grandes, camarões grandes, porque eles não vão se alimentar tanto desse zooplâncton, desse fitoplâncton, tá bom? Então assim, ah, Rafael, você está nos dizendo que a conversão alimentar não para animais grandes não vai ser tão é, tão eficiente como a grande maioria das pessoas dizem, né? Que o animal vai reduzir metade do consumo de ração. Isso não existe, tá, gente? Então, é... não acredite em tudo que o pessoal te promete, tá? Então, vai ter uma redução, sim, nas fa... principalmente nas fases iniciais, uma redução de consumo de ração, uma melhora na saúde dos seus animais, certo? Mas você vai ter um pouco mais de dificuldade no controle de parâmetros de qualidade de água. Ok, bem, essa é uma vantagem, ponto positivo, né, é redução de espaço, ponto positivo. Agora, um pouquinho dos pontos negativos, que são basicamente o consumo de energia. Vocês notam que aqui no sistema de bioflocos, né, a gente tem que oxigenar no fundo. Por quê? Porque se o seu floco ele decanta, igual aconteceu aqui. Né, na nossa, é, no nosso recipiente, o floco ele morre. Tá? Se ele fica assim por, por uma horinha, 40 minutos, o floco ele morre. Tanto que ontem eu mostrei para o nosso cliente: a gente colocou num copo, né, deixou decantar e eu mostrei para ele que a vida aqui na água, né, os animais, os micro-organismos que são visíveis a olho nu, eles já tinham morrido. Entendeu? Depois de passar a tarde. Né, dentro do copo, a gente mediu o oxigênio, ainda estava 4.6 né, dentro do copo, então não foi morte por falta de oxigenação bem, então vocês têm dois pontos críticos oxigenar no fundo que aumenta seu consumo de energia em três vezes, basicamente certo aqui são as nossas mangueiras Aerotube fazendo a oxigenação de fundo e se você ficar sem energia os seus animais podem não morrer, como já aconteceu em alguns casos de, de bioflocos de clientes nossos de camarão, onde o camarão não morreu, mas o floco morreu, e a gente teve que fazer a despesca porque a gente não conseguiu recuperar o floco, que os camarões já estavam grandes, né não deu, não deu para recuperar o floco, aí a gente perdeu o controle de amônia, de nitrito, não conseguiu recuperar e teve que despescar. Então esse é um ponto crítico do sistema, que é, oxigenação no fundo, né? O sistema ele é mais sensível por falta de oxigenação e se o floco morrer por qualquer motivo, seja o uso de antibióticos, falta de oxigenação ou algum erro de manejo, troca demais de água, né? Colocar uma água muito fria, né? Que eu falo que as bactérias são sensíveis, né? Se você joga uma água muito gelada em cima da água quente, né? Igual aqui o nosso sistema é todo em estufa, né? Vocês podem ver, né? O nosso sistema não, né? A gente reformou esse sistema. Mas refizemos todos os tanques, toda a hidráulica, só mantivemos basicamente o compressor né? e as geomembranas. Que inclusive vieram do tamanho errado para o cliente. Mas é... É, tem esse problema que o floco, se ele morrer, ele gera bastante prejuízo para vocês, porque vocês vão ter que entrar com um sistema de troca de água né? para conseguir recuperar ou ter, vai ter que fazer a despesca dos seus animais. É porque vocês não vão conseguir controlar a amônia e nitrito, ok? Esse é um ponto crítico, né? E a vantagem é da saúde dos animais, das coisas que eu já citei para vocês. Bem, aí o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a rotina de análise de água três vezes no dia. Eu vou fazer só uma com vocês aqui. Ontem nós medimos a última vez quatro horas da tarde, onde a amônia estava zero, ok? A gente vai ver hoje se vai se manter. Então eu já peguei a primeira... A primeira amostra de água. Eu vou pegar dos outros três tanques aqui. Ó, vocês veem como tem bastante matéria em suspensão, né, que é o floco. Lembrando que você que faz análise de água precisa filtrar essa água para fazer a análise. Antes de, é, de realizar a análise, ó. Vocês veem, ó, que não tem mais ração, né? A raçãozinha que eu joguei, que vocês viram, ó, sobrou só uns grãozinhos. Aqui, ó, dois grãozinhos de ração. Então, vocês veem que os peixes já se alimentaram, né? Mas a gente vai lá agora levar aqui as amostras para análise de água. Vou cortar o vídeo e já volto.